E aí clã Aqui hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis, a Troidvania é sensacional para PC e multiplataformas, é, a gente resolveu fazer a gameplay e vamos lá! Então há algum tempo a gente fez um vídeo introdutório desse jogo, onde a gente avançou aqui né? primeira parte, até o primeiro chefe. A gente está completando o quest sem nem mesmo entender o que está acontecendo assim que é bom. Eu vou fazer algo diferente. A gente vem aqui na dificuldade jogando na normal. Ah, não. Vou colocar no hard. Tem pelo tem que ser pelo menos no difícil, né? Essa área que a gente está é, é tipo um grande corredor que atravessa o mapa todo. E aí, conforme se avança no corredor, as biomas vão alternando. A ideia de hoje é tentar chegar no castelo de luz, Ficar... pode estar apontando ali, ó. mas olha, ó, eu estou segurando, segurando a setinha para a direita, tá? e... e não chega, e não chega, e não chega. Esse é apenas o começo. Através desse assento a gente consegue equipar as gemas, e a gente consegue melhorar o nosso personagem Gastamos tudo aí no imã, para puxar o ouro, para mim é importante Vamos tentar chegar lá, se a gente não chegar lá, pelo menos no mínimo a gente chegar, a gente vai pegar um machado aí de luz. Não temos a chave daqui, beleza. Uma bela estátua. Maravilhoso. A gente vai focar o nosso personagem em força. Tem uma caveirinha ali, acho que é porque tá no difícil, né? Não sei se os inimigos ficam mais pesados no difícil, o que, que acontece? O cenário fica definitivamente mais complicado. O Metroidvania a gente não tem nada no momento. A gente só tem meu Deus. Só tem o pulo e o dash. E nada muito traumático. Talvez tá do mapa. Vou comprar um mapinha. O mapa que a gente compra ele permite a gente desenhar onde a gente vai. Não que ele dê um mapa, não dá o um mapa completo. E tem uma outra versão onde ele coloca as interrogações. é onde ficam os itens é muito legal eu não me lembro de nada disso talvez seja porque ué <risos> pesado caramba vamos aqui Vamos onde a gente tá o não adicionou muita coisa na nossa vida esses postes quando a gente é derrotado a gente Renasce é Medas. É uma, é uma, uma carta. carta. Várias quests, né? Se você tiver perdido, uma maneira interessante de melhorar a vida é reparar a. dar uma olhada nas quests. Ajuda bastante a entender o que você tem que fazer. Nossa, Eu não sei se está mais difícil do que o normal, viu? Talvez esteja. Quase. Bom, vamos indo, né? Vamos indo. Eu não estou muito confiante que a gente consiga chegar na torre de luz, não, viu? Existem muitos recursos no jogo que a gente não consegue fazer, tipo isso aqui, ó. Mas depois da torre de luz. E aí? Nossa... Nossa, nossa, nossa! Complicadinho, né? <risos> é... Olha onde a gente volta! Uma tristeza A gente tem que recuperar o nosso... Aí, conseguimos a primeira chave. Que é para aquela área que estava trancada lá na frente. Temos aqui. Ó, não custa nada explorar. Uma exploradinha, né? Conforme você explora, você vai abrindo mais e mais caminhos, vai ficando melhor e melhor. Isso não tem uma cara boa não, hein? Maravilhoso é, não há muito o que ser feito aqui, né? A gente achou que tinha muita coisa para fazer, mas não tem Derrotando tudo que dá é... E agora? <coughs> Agora tem que voltar. Se eu não me engano, é aqui. Temos a porta. louco, cara. Vamos A poção. Tá meio fechado. Maravilha. No começo a movimentação é meio triste, viu? Pouco recurso mesmo. Derrotando tudo que tem pela frente. Infelizmente a gente não tem acesso ali. Talvez se desse um. Um pulo na cabeça do soldado teria como a gente não vai fazer nenhum nada assim muito diferente indo, vamos indo os inimigos você não precisa bater muito neles, né? Para serem derrotados. A variedade boa de inimigos também esse jogo. Me agrada bastante. Ó! Oh. Mas hoje eu acho que a gente não esbarra em nenhum chefe. Ó! Oh. Será isso? Um fragmento de coração. faltou ver um negócio, né? A gente foi para um lado e esquecemos de ir para o outro. A gente foi por cima também. Por baixo, não. Postes sempre são mau sinal. <risos> ok, <risos> nossa, <risos> vai dar ruim. Hein? Aí, conseguimos a segunda tentativa, né? Negócio de. Uh, ainda bem que tem outro poste aqui. Não é tão cruel. Nossa, foi quase que a gente foi. Mais um pontinho. Outra carta, a gente atualizar a quest E agora uma parte cruel Com calma, vamos com calma, é difícil Basta o ácido no chão. Também tem uns. Meu Deus. Quando é assim, ó, melhor fazer isso aqui, ó. Você tá um pouco HP. Parar o mais perto do poste possível Assim você não perde quase nada Às vezes funciona tão bem, às vezes... às vezes não vai, é engraçado. Um tesouro. Tranquilão, muito a parte pior já foi. Que magia imagina é atrapalha se fosse um pouco mais rápido. Tem e várias coisas que aparecem que por enquanto não, não vai dizer nada, mas é bom memorizar porque tudo tem que ser revisitado. Pronto, conseguimos aí uma arma. falo para usar um botão mas eu já me esqueci que botão que é tudo bem mais ou menos mais ou menos bem Vai dar pra chegar no. A torre que eu quero mostrar. Acho. ficou muito mais fácil De coletar a XP temos aqui outra chave que cela muito bem essa chave que a gente pegou serve para voltar lá na frente Onde a gente começa Tipo uma biblioteca Às vezes, vezes acontecem essas coisas Então, essa chave serve para chegar nessa biblioteca Onde a gente coleta. A gente aumenta o nosso poder, né? Posso... Vamos ver se eu acho, eu acho um, um troninho pra gente sentar. Vamos do outro lado do. lado do cemitério. Tudo que se vê é explorável futuramente, tudo. Mas no momento não adianta tentar, não adianta tentar. Aqui tem um portão, que é uma área também mais pro fim do jogo. Mas pro fim do jogo não, né? no meio do jogo. do meio por fim, vai. Completamos a quest, tem a, o velho aqui. Ele pede umas coisas pra gente, você cumprir as missões dele, você ganha armas. Bem bom. Mas ele fala pra caramba. O jogo tá em inglês, a gente colocou em inglês, nem sei porquê. Nem sei porquê. Em português. Com sorte, o vídeo não vai parar de gravar. Vejamos o templo da luz. Eu vou. Correr da luz. Correr da luz. Eu vou apenas. Apenas é encontrar aqui o troninho. Os inimigos são pesadíssimos. Haverá um momento que isso acontece Ali o núcleo começa a expandir Quando chegar aqui não se assuste, é só ficar no cantinho aqui do mapa Tá tudo certo Esses inimigos que tem tipo um, um ataque. Bom, acho que tem que passar por aqui mesmo ou. Oh, é assim que a gente descobriu que fez uma besteira <risos> Agora a gente começa lá da pilastra lá de baixo Pronto Recuperamos o nosso trem Não é pra quê E chegamos no troninho. Dá trabalho, hein? Essa torre aqui, ela. só ela é um vídeo só, porque tem um chefe, ela é imensa. Então, talvez provavelmente nosso próximo vídeo da Gameplay vai abordar ela. O que a gente poderia fazer é ir lá pro... pra trás. Pra terminar o velho aí do, do Technel pra dizer pra gente. Vou dar uma olhada aqui. Hum. Pegou a segunda chave. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer. São dez portas, dez chaves perdidas pelo, pelo mapa. Eu não lembro bem o que que isso aqui, o que isso aqui dá... vantagem... Mas vamos indo. Às vezes tem dessas, a gente passa tão fácil por umas partes e por outras A gente tem essa sofrência é que maravilha Isso parece muito fácil Aí volta pro pilar, só que aqui você não precisa ficar preocupado em resgatar o seu, seu morceguinho Maravilha Um de mais trabalho ali. O que temos aqui? Olha. Agora a gente pode agarrar na parede, eu acho. Agarra escura se encaixou perfeitamente. Olha que bom. Ó, ó. Muito bom. Com isso, acabou, né? Bom, acabou não, né? Vou tentar, Eu quero fazer esse trem. Que maravilha! A gente pega o que é isso aqui: Fragmento do Espelho das Almas. O Espelhos das Almas é um negócio... é um negócio... Interessante... Olha que bom... mil vezes mais fácil né? De vezes aqui. A volta é mais tranquila. Acho que esse é o único fragmento que a gente pega e não tem o um retorno. Os outros têm tipo um portal pra você voltar pro começo. Vamos ter que fazer todo o desafio ou pode ser também por a gente ter colocado no difícil a gente tem que voltar eu não sei eu zerei esse jogo aqui no normal bom o que a gente vai fazer antes de acabar o vídeo vamos subir o poder dele né chance crítica aumenta a quantidade de dogmas Aumenta a quantidade de dogmas, vou aumentar a quantidade de dogmas aí a gente consegue subir de nível mais rápido Bom É isso aí pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui Essa biblioteca escura Se vocês gostaram, a gente pretende fazer gameplay Deixa o like, se inscreva no canal, onde tem nossos vídeos A gente joga jogos de índice, Metroidvania, recomendações e alguns jogos que me dá na telha